Esse vídeo vamos falar sobre um assunto que muitos acham normal e bonitinho acontecer com as crianças mas na verdade existe algo misterioso e obscuro por trás disso muitas das vezes a criança muda de comportamento drasticamente e os pais não observam muitos casos de supostos amigos imaginários mandam as crianças serem rebeldes e fazer tudo de errado muitas dessas crianças crescem frustradas vocês podem acreditar ou não mas há vários relatos sobre esse assunto. Peguei um pequeno exemplo que aconteceu com a atriz Nathalie Morales. Menina desenha seu amigo imaginário e apavora a mãe assim que termina. A pequena Ruby descreveu seu amigo imaginário e um detalhe deixou uma atriz apavorada e fez a história viralizar. A história do amigo imaginário da pequena Ruby de 3 anos acabou viralizando na web. A pedido de uma revista, a menina norte-americana desenhou e descreveu como era seu amigo imaginário. Até aí tudo bem, não fosse por um detalhe que arrepiou a espinha da atriz norte-americana Natalie Morales, conhecida por participar da série Girls. Ao ler a reportagem da revista, a atriz passou a acreditar que o amigo imaginário da pequena Ruby era um fantasma. Isto porque a pequena descreveu seu amigo da seguinte forma. Seus cílios amarelos significam que ela consegue ver no escuro. Ela só vem me visitar à noite. Às vezes ela me assusta, mas eu sempre quero que ela volte. Ela tem dois bebês em sua barriga. Ela tem 14 anos e nunca mais poderá fazer um aniversário. É isso mesmo que você ouviu, a amiga imaginária de Ruby nunca mais poderá fazer um aniversário. A atriz compartilhou a reportagem em suas redes sociais e disse... Ruby, você tem um fantasma isso é assustador o post da atriz viralizou e muitos internautas comentaram sobre o assunto essa descrição do amigo imaginário está melhor escrita do que muito filme de terror disse uma internauta gente isso é muito assustador afirmou outra internauta algumas mamães e professoras por outro lado tentaram amenizar a situação eu trabalho com crianças pequenas e ouço coisas incríveis. Elas têm uma imaginação incrível e um vocabulário também. As coisas podem ficar bem doidas, disse uma professora. E uma mãe complementou dizendo, é verdade. Eu também tenho uma filha de 3 anos e ela fala cada coisa que me deixa impressionada. E você, o que acha desta história? Conte nos comentários. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like.